Olá, pessoal! Fala, Fernanda Campos! Diretamente aqui da Praça do Comércio para contar hoje para vocês porque que eu vim parar em Lisboa. Vem comigo que eu vou contar um pouco da minha história. Então, pessoal, eu estou aqui na Praça do Comércio, que sem dúvida é um dos centros de referência né, da história de Lisboa, tanto né, na época que dos, das grandes navegações, foi daqui que a família real portuguesa saiu em fuga para o Brasil em 1808, e hoje, sem dúvida, é um centro de turismo aqui. Está meio vazio né, por conta da crise do Covid, essas ruas aqui ficam bem mais cheias, mas hoje está vazio. Mas eu não vim falar sobre Guia Turismo, eu vim contar para vocês um pouco da minha história. E lembrando que foi no dia 6 de setembro de 2014 que eu pisei pela primeira vez aqui em Portugal. E nunca mais voltei para o Brasil. Quer dizer, voltei para passear, para resolver algumas questões burocráticas ou de férias, né? Mas não para morar. Então, eu cheguei aqui em 2014 com o objetivo de fazer meu doutorado sanduíche. Na época eu estudava no FMG, né? Fazia o doutorado no programa de pós-graduação da universidade. Eu consegui uma bolsa de doutorado de sanduíche para ficar aqui em Portugal durante um ano, gente. Ou seja, eu tinha prazo de validade. Mas o que que aconteceu na primeira semana que eu cheguei aqui? Eu conheci meu marido. E aí tudo mudou. E foi por isso que eu fiquei aqui. Eu cheguei para poder estudar e fiquei porque meu coração cá ficou. Então, desde então, eu tenho né, é, estado aqui estudando, tentando trabalho, sendo mãe e morar em Portugal, sem dúvida, foi uma transformação muito grande na minha vida. Né? Foram várias mudanças muito significativas, que não só a mudança de país, mas a questão de ser mãe também, de me sentir na pele né, como imigrante e tal. Então, foi uma experiência que sempre que vai chegando, assim, nessa altura, né, que vai fazer mais um ano que eu estou aqui, eu fico mais sensível, mais emotiva, lembrando, né, desse percurso até aqui. Então, durante esse tempo, né, no primeiro ano que eu estive aqui, eu tinha uma bolsa é, de mestrado, de doutorado, como eu falei, no segundo ano, foi o ano para poder me legalizar, porque é importante estar no país, né, como imigrante, de forma legal, então, né, casei com o Rui, a partir disso tenho minha autorização de residência e também fui correndo atrás de outros é, documentos essenciais para minha legalização aqui. E no ano de 2017, gente, quando eu já estava legal, quando eu entreguei a minha tese, eu recebi meu positivo de gravidez e aí foi outra grande mudança na minha vida, é... Durante um ano, um ano e meio eu tive a dedicar totalmente à criação do meu filho, foi uma opção, né? Então trabalhei como mãe e agora que ele já está com dois anos e meio eu consegui é me reorganizar, me restabelecer, me reencontrar, né, como mulher, como profissional. E aí quem tem me acompanhado, né, desenvolvendo trabalhos no Educações em Rede, que é um projeto voluntário, mas também uh, tem prestado serviços nesse momento, sou uma prestadora de serviços como design institucional e tutora na Universidade Aberta aqui também. E é isso, assim, é, durante esse tempo tentei diversos trabalhos, é, mas também nem sempre com muito, com muito êxito. É, não é fácil, assim mesmo que você venha para cá, a sua formação, por mais que você tenha um alto nível de formação, nem sempre é valorizado. Isso é um problema, mas aos poucos a gente vai é, conseguindo né, estabilizar a vida aqui. E é isso, é a vida assim um pouco de uma imigrante, que tem também alguns privilégios, no sentido de que tem uma família né, que me apoia, que me, que me ajuda né, bastante. Então durante todo esse tempo tive um apoio incondicional do meu marido e, e da minha família, que também está no Brasil. É, durante esse tempo também eu fui desenvolvendo alguns projetos com educação à distância no Brasil, é, e agora tem se afirmado mais aqui né, algumas ações que eu tenho feito, mas também tive um hiato aí né, durante esse tempo pela questão da maternidade. Mas o que eu queria contar para vocês e mostrar um pouco também é dessa cidade linda, porque assim, uma pessoa do Brasil que chega, que logo se sente em casa, então, assim, na primeira semana que eu tinha chegado aqui, eu já sabia que eu queria ficar aqui. Parecia que tinha, assim, um chamado ancestral, sabe, me chamando pra poder ficar aqui. Eu, me, eu tive vários é, déjà vu andando na rua, sabe, eu tinha certeza que eu já tinha estado aqui em outros momentos, muito louco. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história, né? Os motivos que me fizeram chegar em Portugal e de permanecer aqui. E agora eu vou mostrar para vocês. Estou aqui na rua Augusta, é, saí da praça é, do Comércio. Ai. Perdão, desculpa. Saí da praça do Comércio fui quase atropelada por um, uma pessoa. <risos> É, Estou andando aqui numa das ruas mais lindas né, de Lisboa, que já foi considerada uma das ruas mais lindas do mundo, que é a Rua Augusta. Então, eu termino aqui meu vídeo contando para vocês né, um pouco aqui, mostrando para vocês um pouco de Lisboa, que é a cidade que eu escolhi para viver. Por enquanto, porque depois né, tudo pode mudar. Nada é definitivo, tá bem? Então, um beijo. É, curta, comente, compartilhe e conte se você já teve vontade de morar aqui em Portugal. Se você também é um imigrante brasileiro que mora aqui e que é, né, tem ou tenha vontade de viver cá. Se você tem alguma dúvida, me escreva. Tá bem? Então, um beijinho, vou mostrar pra vocês né? agora. a gente tá aqui na né? Rua Augusta, gente, que em outros tempos lá. Está lotado, né? Mas por conta do Covid, a gente percebe que o movimento caiu demais. Mas é isso. Mas ainda tem algumas pessoas esses restaurantes são bem turísticos. Tá bem quente aqui hoje, né? Se tem um é um E olha, é mesmo uma rua muito linda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.